Olha aqui, ó. Vocês, esse é o, o manequim que vocês receberam. Aí vocês vão vir imprimir. Quando vocês vão imprimir, ó, ele tá aqui, ó, 100%. Vocês não precisam mexer nada. Tá aqui 100%. A única coisa que vocês têm que ver é se não tá, se tá em tamanho real. Se não tá, vocês colocam aqui, ó, tamanho real. Pôster, tá aqui, ó, vai dar seis folhas, né? Seis folhas pra você imprimir. Esse molde aqui e mais seis folhas para imprimir esse outro molde aqui. 12 folhas no total, para imprimir só o manequim, né? Tá em 100%. Aí você quer que o teu manequim, ah, você quer diminuir, você não quer o 3. Esse já é o tamanho 3. Você vai vir imprimir, o 100% já é o tamanho 3. Tá aqui, ó. 100%, já é o tamanho 3. Aí vocês não querem esse 3 que tá lá 100%, vocês querem fazer o, ta o tamanho 2. Ao invés de 100% aqui, vocês vão colocar 80%. Já não vai dar seis folhas, vai dar quatro folhas, 80%. Tá vendo aqui? Pronto, você vai imprimir e colar essas, essas folhas ali. E vai fazer, vai dar quatro folhas esse molde. E quatro folhas esse outro molde, vai colar as folhas e fazer teu, molde, teu manequim tamanho 2 Agora vamos dizer que você queira o um manequim tamanho 1 um. É 60%, aí você vai vir aqui e colocar 60% Duas folhas aqui, duas folhas aqui, você vai ter o teu manequim tamanho 1 um. E assim você vai fazendo Agora vocês querem aumentar, vamos lá O nosso molde aqui, tamanho 3, vamos imprimir 100% tamanho 3 é imprimir, a única coisa que tem que ver é se tá em tamanho real aqui, tá em tamanho real e se tá em pôster, pronto 100% aqui, vamos imprimir agora um tamanho 4, 130%, tamanho 3 deu 6 a 4 cada folha ali, vamos para o tamanho 4, 130%, Pronto. Tá aqui, ó. Aumentou aqui. Não é mais 6 a 4 que vai dar. São 9 a 4. E assim você vai fazendo. Entendesse? Espero ter ajudado. Beijos.